Olá meus subscritores do YouTube, sejam bem vindos à minha conta Eu sou Jerilson Israel, que é ex-boyfriend Ex-boyfriend for life, for life, for life Hoje vou fazer um retrato meu Retrato desse nigga Jerilson Israel Ei, hey, me mandaram mensagem <risos> <risos> Epa Epa <risos> <risos> Oi. O desenho está feito. Se gostaram, deixem aí um like e inscrevam-se no canal. Eu estou desejando um bom Mr. X Boy. Foi, se não nada, let's go.